Qual é o teu nome completo? Eu sou Wallace Francisco Agostinho. Eu sou, sou descendente de família tradicional de Macaé. É, meu tio já foi prefeito de Macaé, o outro foi presidente da Câmara, foi vereador vários anos aí. Mas tem uma rua aqui com o nome de um deles, que é a Avenida Elisa Agostina. Né? E tem a Avenida Lacerda Agostinho, né? Que é, uma, que é a linha azul, a famosa linha azul. Isso é uma homenagem quando foi feito para eles. Lacerda era o quê? tio também, teu pai. Ah, é. E o teu pai fazia o que? Meu pai era mais... Meu pai, meu pai já era... Não teve tanta sorte na vida. né Papai tinha, quer dizer, teve sorte. Tem família que tem. Mas não teve financeiramente. Era bem, bem inferior a eles. Hum. Era comerciante, teu pai? Papai, é, papai foi dono da banca de jornal de Macaé muitos anos. Representante de jornal e revista de Macaé durante muitos anos, até vender. E você nasceu.. Eu nasci, eu nasci no interior de Carapeguz, que era distrito de Macaé na época, né? Eu nasci num lugar chamado Pindobas. E vim para Macaé com nove anos de idade, em 1960. Eu nasci em 1951. Eu vim com nove anos para cá, fiz dez anos aqui. Nesse mesmo lugar que estou aqui hoje. Nesse mesmo prédio aqui? É, naquele onde você estava lá na frente, aquele prédio que você beijou lá na frente Sim. lá. É, e, é, isso aqui que é. Acho que é tudo, tudo, faz parte de um treino só. Então eu moro aqui já desde 60. E qual é a tua profissão? Eu sou motorista de ambulância, trabalho na prefeitura. Olha só. E, e fundei o bigo da Cura já há 36 anos. E você, como é que era Macaé na época da tua juventude? É. Macaé era uma vila, né? Era assim. Tanto um... que Macaé não é tão grande, né? É, a cidade, Macaé é a cidade, não é tão grande. Ainda tinha mais, na época, Carapebu e Samã, que hoje não tem mais, né, que já foram, foram emancipados. Macaé a gente dormia, janela aberta. Tinha essa coisa de ladrão, de roubo, de nada, ninguém roubava nada. Droga nem se ouvia falar naquela época. Né? O, a maioria, o emprego aqui era na, na Betiba, ali, naquela da, da linha férrea. A maioria trabalhava lá. Tinha o Burri, onde eu estudei, fiz o segundo até quase o segundo grau lá. Foi aluno do Rossini? O Rossini foi meu professor de, de ginástica. Eu, eu, na verdade, eu, o diretor era, era José Domingues. Ah, o é senhor José Domingues? É, José Domingues. Na, época, na minha época era José Domingues. Por muitos anos, né, por muitos e muitos anos. It, a macaia era filme não marca